Bom dia, prefeito. 76 anos de Maringá, Maringá toda nossa e 50 anos de irmandade com a cidade de Kakogawa. Muita história da nossa cidade. É muita história, um dia muito feliz para nós, comemoramos 76 anos de Maringá. E quando falamos aí fora é, da idade de Maringá, todos se surpreendem, porque para a cidade chegar na posição que ela chegou, 76 anos é praticamente um bebê, né? As cidades são sempre centenárias. E a gente fica muito feliz de comemorar hoje essa data com os 50 anos da Irmandade com o Japão. E a forma de homenagearmos esses 50 anos de Irmandade com o Japão é uma forma de nós homenagearmos todas as etnias, todas as pessoas dos mais diversos lugares que vieram a Maringá, aqui do Brasil, aqui do, fora do Brasil e que ajudaram a construir essa cidade que hoje nós comemoramos 76 anos. O aniversário é de Maringá, mas o presente é para a população. Ah, o dia foi preparado em especial para a população nesse nosso feriado, desfile maravilhoso que está começando agora. A prefeitura viabiliza os, os portões abertos do Parque do Engá, o show do Mundo Vita, show do Bruno Marrone, uma grande festa para comemorar o nosso aniversário. a